Olá gamers, eu me chamo Júlia, esse assim, é meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda para mais um vídeo E hoje, é luz presente, sem o celular, viu Brasil? Um sala de palmas, que está aqui a é para pouco Hoje a gente vai jogar mais um jogo de terror, porque é para isso que ela me serve Só para isso Enfim, o nome do jogo é Reminiscence E eu não sei do que se trata, eu só baixei, porque estava de graça Eu só baixei e vamos ver sobre o que, que é esse jogo não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Heloísa divulga seu Instagram. Eloisa underline, Tavares. Aí, o meu é arroba juliacristina.underline. Sem mais se simbora. Como é que eu me mexo? Ok, assim. Como é que eu... Onde é que eu tô? Aqui uma tranca vou abrir o que, é que eu tô? Hum, fechada. Tem uma foto de duas pessoas, ó. O que é esse hello? Eu não tenho muito tempo. Como assim? Do que é que você tá falando, amigo? Cadê as caras que tava aqui? A ficou bonita Eu vou jogar com Greatest Discovery. O sacramento do homem Eu sei, O maneiro é. dos Estados so Faz tanto tempo porque aparentemente se passa não tem fantilho, só tem foto preto e branco. Apesar que se dá um que abrir a porta? Novamente eu me arrependendo da minha decisão de já um onde eu tenho antes. De água, <risos> ok. É você, peraí, deixa eu tentar me aproximar mais, doutor. Não sei, não. Você, você, você tem que entender isso quando Lalalalalala... Enfim, é uma carta de um, de um departamento de psiquiatria. Recomendamos. Trana, na, na. Trana. Enfim. O cara é doido, aparentemente. A pessoa que a gente tá procurando, né? Porque aparentemente a tá dizendo tá procurando alguém. Que é isso? armário aqui? Eu vou tô escrevendo a na câmera. Tem um lugar que não e aqui, ó oh. Ele fala a mesma coisa quando eu chego perto Ok Então tem que ter uma chave, né? Pra eu poder abrir a porta Essa chave tem porta? Essa chave tem porta? Um ótimo questionamento, né? Tem uma chave aqui? Não, a chave se abre então, o que é que tá faltando na casa que nós não viu? Não sei Tá faltando isso aqui casa É negócio gente, eu de Agora a gente tem que ver todas as fotos Não, as fotos só das um Um casal de namorados Uma criança Eita glória Um casal de casados Um casal de casados Tem que ter algum controle você... Tem um jornal aqui Eu não tô a menor ideia Do que, que o jornal tá falando É um roubo de alguma coisa Deixa eu ver Não um tem como ligar a TV não? eu achar aqui nessa casa eu não sei qual que que, que é que eu tenho que achar tem outro huh. aqui é pra interagir e aqui é pra voltar no tempo Interag será que eu posso voltar no tempo em tudo não só aqui Uma porta ali Oxi Eu tenho que ir pra cá não, né? Vai Tá fechado aqui Tô ter que descer hum. Começou, né? Oh, meu Deus Essa música me parece um reiato Esperar, a gente não tem como Tem que tempo, né? Ok Relógio O que, que tem na geladeira? Pepsi Cola papéis Negócio de DJ Vou no relógio de novo. Então, viajei. O que é igual. Ok. Vamos subir. lobby de ah, eu acho que é tipo assim Lembra que a gente não conseguia abrir a porta de lá? Uhum. A polícia estava aqui Olhando por 30 32 anos Uma mulher uma mulher de 32 anos Uma criança de 4 Isso foi tudo minha culpa Do que, menino? Sim, né? A gente entra Tem que entrar né? Ai, não quero dizer, Luísa. A porta está aberta. Ah, dá lá. Achei que a gente estava tá onde a gente estava. Peraí, o quê? Eu dei contrava assim. A chave. Isso. Ainda até tá, está de psiquiatria lá. Vou, um papai, vou ficar olhando pra baixo. Ai, tá tudo tá, escuro. Tá, tá, tá. Aquela que a gente canta. Deus proverá. Deus proverá. Ah, tô no escuro. Ai, que merda. Vou cortar uma surra aqui, gente. Mudou agora o vídeo. Tá falando que hoje é. 8.6 René de, de, de 1958 tá batendo ali T que é o destino né Eu vou ficar olhando pra baixo Pior que eu vou ter que olhar baixinho essa desgraça Um banheiro Pentágono Gente, nós estamos Espero que isso ajude nós... Eu acho que é alguma pesquisa, Heloísa. Tá vendo, o projeto É do Pentágono do Pentágono que é o lugar lá do governo Tipo Brasília De lá que É isso? É... é, tá congelada. É realmente, né? Água congelada no meio do nada Eu Vou colocar pro chão Olha pro fundo. Eita, que pintura mais linda. Olha lá pro fundo. Mulher, não tem mais nada lá pro fundo, não. não tem nome, né? Eita, Deus, que pintura tão linda. Eu tenho a chave agora. Cadê o outro relógio? Ok. Voltamos anos no tempo. O que, que eu faço agora? Agora eu tenho a porta aberta aqui. Abra a outra porta. Não, não tem como abrir, não. Eu não abre, não. Eu nem consigo interagir com ela. Ó, oh, aqui é o banheiro? Sempre for o banheiro, sempre. Mas tá é normal. Por que, é que eu teria que tirar a tampa daqui? Por que não tem um espelho? Eu tô ficando drogada. Se uhum, eu tirar a tampa daqui, não tem como. É o mesmo papel lá, do Pentágono. Ai, que desgraça. <risos> que suje... E o computador ainda travou ainda na hora. É uma de fazer... tecnologia de escaramba. Tecnologia ah, eles mandaram um homem pra ver se voltou no tempo e foi sucedido. Ah, a gente tá meio que voltando no tempo, entendi. A gente é tá um experimento do governo. Nossa, que merda também, né? Esse experimento do governo. Por que eles que do torto? 2,58. Para de dar 3 horas da manhã. <risos> Ele vai foder, né, gente? Não, mas tá voltando. Tá voltando, tá indo. Tá vendo? Escutei, 59, 58, não. Nunca vai dar atrás da manhã, não. Eu espero, né? Como abrir? Como é isso, né? América descobre máquina de Ah, entendi. Ok, ok. A gente voltou no tempo, aí a gente descobriu lá a máquina do tempo, beleza. Mas por que que a gente volta e aqui tá uma desgraça? Por que, que tem uma pessoa correndo na minha casa? Por que, que tem uma cadeira no teto? Um homem e uma mulher, de uma criança e uma mulher um menino de 4 anos de 30 e uma mulher de 32 estão desaparecidos. Será que a gente tem culpa nisso? Eu quero entender onde é que esse jogo vai, entendeu? Porque o outro que a gente assistiu também é mó paranoia. Uhum. O outro que a gente assistiu no outro que a gente jogou também é mó paranoia, é mó droga. Eu vou levar pra baixo. Olha o susto do rádio. Mas eu não sei agora onde é que eu tenho que ir. Eu já achei a chave? Eu não sei onde é que eu tenho que ir mais não. Sabe uma coisa que a gente tinha que ter visto era o banheiro? Porque eu lembro que tinha água congelada? E eu tirei o ralo do banheiro. Ixi, mas banheiro de... Aqui é o banheiro. Esse é o como Deloida. Eu não entrei o banheiro? Nós devíamos. Ah, meu Deus, Deloida. Ah, meu Deus. Vamos vá, dano. you, you quem, meu amor, you quem, eu já de olhar pra cima, não vou mentir. Aumente abaixo. <risos> tu quer jogar, não? Vai pra cima. Parou a música. <risos> Abra a porta. Deu no banheiro. Não tem como abrir aí. Mas tem uma luz acesa aqui dentro. Que não tinha luz acesa, não. Ai, realmente Ó, oh, tá vendo? Aperta. My are in Todos meus relógios estão em pedaços. Tá vendo? Agora a gente tem que voltar. Repreendido O homem do Senhor Jesus Vai quebrando, Deus Vai quebrando Agora eu tô corajosa, sabe? Uh -huh. <risos> Confia Mas assim, qual foi o relógio que eu consertei? Porque ele pegou um pêndulo Tu sabe que aquele negócio fica assim no relógio, né? Ah, aperta aí Ok, voltamos no tempo eu não sei, a gente tá voltando no tempo Ou indo pro... Para... <risos> tá voltando no tempo Ou... Indo para frente A não tá ligando agora sozinho. A telha não tava ligada antes, né? Tem um, Tem um cara aqui isso, eu olhei pra cá e fiquei chorado. Tem essa porta aqui. Quando a gente abrir, abrir direto. Deixa eu aqui. Au! Ele não consertou aí. Que aí? Okay. Interagir. Não, interagir. Agora eu tenho que voltar no tempo. Isso. Por que, que eu voltaria no tempo se tudo fica igual? Deixa eu parar no normal. Peraí! Ah! A gente tinha que pegar o que estava na boca do cuco. Assim, saúde. E temos que voltar para nossa realidade para a gente ver o que. Essa porta não tava aberta. É, enfim. Agora são três da manhã, Luísa. Por que, que a gente tá trancada aqui? Agora Foi de rodaço. Assim. Olha, pra onde a gente tem que ir agora? A gente pegou o que tinha na boca do cuco e estamos presos aqui agora. É, aqui a fita tá carregando. Tá tá cassete, você tá feliz, amor? A TV nova que o papai comprou. A gente pode assistir TV juntos. papai e a mamãe vão falar. Ai, ai. Vai lá pra Ô, mulher, se eu vou passá eu vou ter que passar pelo palhaço do demônio. Ah, não, não, essa... Ai, ah! ah! ah, ah. ah, que coisa tão boa, amigo. Você para descrever sua jornada pelo tempo. Ai, ah, ele tá falando. Tipo, é ele que tá falando na televisão como é voltar no espaço. Que bizarro. Enfim. Ó, ah, tá aberto. eu não me lembro não me lembro assim tava ela talvez ela tenha postado o que ela viu na TV o que a gente viu na TV não tem nenhum número e seis ou da meia, meia meia bota Peraí, eu acho que não vai vai ter que ser mais meia. meia meia meia meia meia meia não vai ah, as fotos estão no chão agora. E a gente vai ter que passar pelo palhaço do capeta. É, alguma coisa de estudos, teve insinação e perda de memória. E perda de memória. Uh, Joga, não a gente vai ter que voltar para A TV de lá para ver. Pronto, voltando se feliz. Ah, é outra agora. É o, invent... o cara que inventou a Máquina do Tempo e criou um livro. Aqui. Vamos ver o que, é que tá passando na TV. Por que, é que a TV tá lado agora? Mas não tem nada passando na TV. E tem que ser algo que ela viu na TV. Não tem como ser algo. Eu não sei, eu não entendo esse jogo. Eu deveria ver como é que funciona esses jogos antes de jogar. Será que não tá lá atrás, não? Late. Ai meu Deus. I don't have time for this. I've got to go back. Late, late, Tarde, tarde. Tá tarde? tá. Tarde? Tem um número! Não. Será que é número? Ou são as coisas lá atrás? É Como? número. É 5. 3.. 5,37 537 é. Será que é só 537? 3, Mas tinha mais, que mais lá. Bora ver 537. 5,3,7,2 5372. 45 Bora tentar 5, 2 45 Peraí, deixa eu botar um número aleatório 5, Sete, dois Quatro, cinco Não, não vale o cinco Cinco, três Será que não era um? Cinco, três, um Dois Quatro, cinco um. Ai que merda, hein? Hum, que merda, hein? Hum, que delicinha, hein? Anda, não tem... Anda. Dois! Cadê a caneta? Ah, meu Deus! Anota o dois. Vamos ver se é o dois mesmo. Eu tenho que chegar perto pra interagir. Três, sete, oito! Três, sete, oito, quatro, um, dois... Um, um. 378421 378421 378 eu não 378 378421 isso já de cabeça baixa demônio comer meu cu é oh, meu deus que entrar aqui Vai, tenta colocar. Não, porque a gente tem que achar o relógio. Ah, a mão! Vai, ali na ah, mão. Ai, que pintura estranha. Desce lá embaixo. É aí, mulher. Nathalia. Mulher! não tá no mesmo canto, porque, olha, volta pra lá. Agora, agora, é câmera, ai, perdeu. Bem feito tô a velha. Tem uma pessoa, ela veio com sangue aqui, e ela botou a mão aqui. Onde é que tá essa pessoa aí? Tá vendo, é a mesma, o mesmo Sala. Canto. É uma ab abominação, Perver perversão dos céus. Pai, grande designer, é, é meus irmãos e irmãs, o demônio anda entre nós há uma hora. Não. Nós estamos perto do que foi feito em Sodoma e Gomorra. Sabe o que foi Sodoma e Gomorra, né? Não. Na é, Bíblia diz que Deus jogou fogo na cidade. Sem dúvida. Eu não me ligo sobre esse repórter disso da Ásia. Essas acusações são claramente comunistas. Já tá sem nada agora. O sangue Esse repórter da Ásia... Estão tentando, tra... tentando estragar o progresso feito na América. Vai entrar nas portas, mulher. Vai-te embora. O que aconteceu? Vai botar um negócio ali, cuida, vai. Mulher, não tem mais. Então desce lá embaixo. Mas a gente tá no tempo bom, a gente vai voltar pro tempo ruim. Mas tem que botar lá o um negócio. A chave no tempo ruim, né? Tá no tempo bom. Hum? O que tem que pôr a senha? Peraí. Aqui, né? Ó o código. Alguém anotou o código também. Abriu. Uma vitrola. Um disco. Pra pôr aqui. O que aconteceu? Nós voltamos. De novo. E a TV tá virada pra trás. E agora a mesa tá aqui. Tá tudo muito quieto na costa oeste. E agora o sofá tá tudo, tá tudo virado, Heloísa. Vamos. Agora, ó, ó. Aqui é fechado. <risos> Essas coisas não tem cima da mesa, não. Não. E essa foto? Provavelmente, ó A mulher e a criança que falaram que desapareceu E o cara ali Esse cara provavelmente é a gente Ou é alguém, enfim Que a gente tá procurando, enfim E essas facas? Não tem a vitrola ali, mais Olha Tava piscando essa luz <risos> Ela tem que. Eloísa, três portas. Ela ah, não escolhe. A do meio. Vê se consegue abrir as outras. Ah, sim, tá onde, né? Eu sou é frio. Também, o sono também. até passou, o sono. E essa outra? Te prepara, que você vai ficar em um susto também. Não. Cabeça começou. A gente entra pela qual porta? Essa tá normal. E essa... Tá coisada. Pela do meio. Sim. Não. não. E essa não tem entra nada. Entra pela não, entra pela não, entra pela não. Mulher, não tem como entrar pela não. A não tá fechada. É assim. E essa outra não tem nada assim cima escrito. Então bora andar assim. Muito tarde. Muito tarde, muito tarde, muito tarde. Não pode ser muito tarde. Ok. Chegamos. A TV está desligada. Silêncio, silêncio, silêncio, silêncio, silêncio. Ok. Ah, meu cu. Eu não sei mas... Eu não sei. a chover mais. Hum. E a pessoa tá sem cabeça agora, parece. Não, não, não são alucinações. É real. Nós temos um contato com O que você <risos> Mas tá nesse nível, né? Tô que eu vi Ah, ok, ok Ué, tá... oh, toca na minha mão, toca na minha oh, mão Mulher, eu tô morrendo Você tem tempo sim, vamos Silêncio, silêncio, silêncio. Eu parei minha meu rafio. Que brabo. Bravo. Olha a porta? olha a porta? A solução... A solução... Cremar, apagar a parte do trauma, as fobias... Ah, tra apagar traumas passados, fobia... Talvez nos ajude em alguma coisa, não sei, o meu inglês tá na uma porta. É muito bom falar meu inglês tá em uma porta, né? a música. E que... essa música serve pra quê? A That's it. Ué! Era pra ter acabado, eu deveria me lembrar. What? O que aconteceu? Não... Como assim? Eu... Não, eu não andei tudo isso no jogo pra poder voltar pra inici... pro início não, né? Não, não, eu não joguei tudo isso pra voltar pro Caraca, início aquela não, chave? Né? deixa correr ele teve aqui eu não sei nemigo eu acho os não está always here no it couldn't be é realmente não pode não pode estar hein né? olouida olouida no way it couldn't be dire dire dire um olhão pelo lado Hum. tá muito tarde pra quê? Você abriu um, um mundo. Quê? Por quê? Sim. Você nos deixou. Você não pode. Você parar, mas é muito tarde. Nós fizemos inevitável. Não depende de nós. Eu... o return delay not contado travou com isso mi Me... meu que meu amor Me o quê Bom. O jogo... O que? O jogo acabou o que? Eu acho... Hora da suposição, joga uma hora de jogo pra depois tentar entender o que aconteceu. Eu acho que a gente viajou no tempo, é a gente abrir um portal por alguma coisa e o demônio voltou. Lembra que tinha um cara lá falando que é o demônio, o demônio anda entre nós e uns... Tá enfim né gente não via é dica de hoje não viaje no tempo e não joga jogos meu sem amor eu não saio nem de carta tomara viajar no tempo não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal para mais jogos estranhos beijo beijo até a próxima eu... faz tanto que eu falo um beijo que já tá a próxima enfim tchau né uma hora de jogo tchau